Se liga que nesse vídeo eu vou mostrar pra você que sim, dá pra você ganhar dinheiro infinito na Best 365. É. Se liga olha, os resultados de algumas pessoas aqui. E se liga, ó, vou mostrar pra você que agora três fatores que vai fazer você ganhar muito dinheiro na Best 365 e o que eu faço, tá? Eu vou mostrar pra você o que, que eu faço pra lucrar mais de 150 reais todos os dias na Best 365 de maneira simples, sem ser um analista profissional, sem ficar fazendo análise. Então, já gostou do assunto do vídeo? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos embora pro vídeo. Bah, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Me chamo Júnior Moreira. E sim, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você, né? Muitas pessoas me perguntam quanto que dá pra ganhar com o Best 365, essas paradas todas. Então, vou mostrar pra você aqui agora, tá? Aqui na, no quadro e aqui no meu celular, tá? Que você pode ganhar dinheiro, Não né? Eu falei aqui dinheiro infinito, porque não tem limite. Não tem limite o quanto você pode ganhar na Best 365. Tudo vai depender desses três fatores que eu vou mostrar pra você aqui agora. O terceiro aqui, principalmente, é, é acho que é o que vai mudar o jogo pra você, ok? E depois eu vou mostrar pra você a estratégia que eu uso pra lucrar. Mais de 140 reais todos os dias na Best 365. Já gostou do assunto do vídeo? Então já deixa o seu like e já clica no botão de se inscrever, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa que está buscando ganhar mais dinheiro, está buscando, sei lá, realizar alguns objetivos aí na sua vida. E eu tenho certeza que o conteúdo aqui vai te agregar e muito. Então, por isso você deve clicar no botão de se inscrever aqui. Beleza? Então, vamos lá para o assunto do vídeo. Fator número 1, um, tá? A pergunta é: quanto que eu posso ganhar? Com a bet 365 Neste caso aqui, qual que é o fator número 1 primeiramente? Aliás, antes da gente fazer o fator número 1 primeiro, vamos colocar como se fosse um fator... Vou colocar aqui um Fzinho aqui, ó. Fator 0, ok? Definir primeiramente, né? É claro, o mercado que você vai atuar, ok? Por exemplo, no meu caso, hoje eu participo muito do futebol virtual, tá? Lá no grupo do Lucas, ok? É, tem um grupo gratuito, inclusive, dele. Eu vou deixar o um link do grupo gratuito para quem quiser entrar lá, porque ele manda algumas entradas durante a semana, de graça, lá dentro deste grupo, além de alguns insights. Então, vai ser o primeiro link aqui na descrição se você quiser entrar lá, beleza? Então, define o mercado. Tem pessoas, por exemplo, que gostam do mercado de escanteios, né? No caso aqui que eu falei, futebol virtual. E tem gente que joga, inclusive, em outros esportes, né? Por exemplo, corrida de galgos, que é Corrida de cachorro, resumindo, e por aí vai. Então, primeiro, primeiro momento defina o seu mercado, né? Cada pessoa se identifica mais com um. Ponto. Aí vem um fator 1 um que determina o quanto que você pode ganhar dentro deste mercado. O que, que acontece? Todos os dias, algumas pessoas me chamam lá no Instagram, tá? Me perguntando, Júnior, eu quero começar com o 365 Como é que eu faço para ganhar 50 reais por dia? Como é que eu faço para ganhar 10 reais por dia? Tem como eu ganhar, sei lá, 3 mil reais por mês? Faz todo esse tipo de perguntas, tá? E sim, ó, dá para você ganhar muito dinheiro com esse mercado. O fator número 1 um é um dos que vai determinar. 1, um, 2 e 3. O, o primeiro fator aqui é o quê? Tá? É o quanto você tem na sua banca, primeiramente. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque não adianta você querer ganhar, por exemplo, 100 reais por dia, tendo uma banca de 30 reais. Não inicialmente. Então, se você tem uma banca, por exemplo, de 30 reais, você tem que respeitar a sua banca. Então, com uma banca de 30 reais, imediatamente você não vai fazer 100 reais por dia. Você pode, sim, pegar essa banca de 30 reais e aumentando essa banca e fazendo ela crescer. E aí, daqui a pouco, você pode, sim, sair 100 reais por dia. Mas com uma banca de 30 reais, Dificilmente você vai conseguir fazer isso, você vai perder seu dinheiro. Então o primeiro fator aqui depende muito da sua banca, tá? O quanto que você tem. O quanto você tem é um fator importante para determinar o quanto você vai ganhar. Então não adianta ter uma banca de 30 reais e querer ganhar 200 reais por dia, tá bom? Então você tem que ter aqui ajuste de expectativas. Você precisa entender que a se você tem uma banca muito pequena, não adianta você querer ganhar muito dinheiro de uma vez. Aí é como eu falei, você vai crescendo essa banca. O segundo fator aqui que vai determinar o quanto que você pode ganhar por dia, né? O quanto que você pode ganhar na Best 3.500 mensalmente, primeiramente falando, é a gestão, ok? Porque a gestão influencia um pouco disso aqui. Se o cara tem 30 reais de banca e ele quer ganhar 200 reais por dia, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai pegar esses 30 reais e vai jogar tudo numa aposta só. Se a aposta der green, né, ele pode até dobrar aqui para 50, para 60 reais. Só que se der red, ele já perde tudo. Mas por quê? Porque não teve gestão. Então, gestão é você entender exatamente como você deve gerenciar a sua banca na Best 365 ok? Então, se você tem uma, uma banca de 100 reais você não vai colocar os seus 100 reais numa aposta só, ok? Você não vai colocar tudo numa aposta só. Você tem que fazer gestão. O que as pessoas recomendam é que você faça uma gestão de pelo menos 1% a 3% do valor da sua banca. Então, se você tem uma banca de mil, você vai colocar 1% dessa banca numa aposta. O que se recomenda, é claro que, que as pessoas têm, têm, têm perfis... Diferentes, tem pessoas que têm perfis um pouco mais, é, como eu posso dizer, conservador, que gosta de apostar um pouquinho, não gosta de arriscar muito. Tem pessoas que já são um pouco mais, como eu posso falar, é, já são ariscas, gostam de arriscar um pouco mais. Então, você, tem gente que, por exemplo, com a banca de mil reais, joga ali 10% da banca numa aposta que é sem conto, né? Não recomendo também 10%, mas só que ainda assim, se ele perde 100 reais, ele ainda tem 900, tudo bem, ainda dá para recuperar. Mas você tem que fazer isso baseado numa gestão. Se você não fizer com gestão, você vai perder seu dinheiro. Você pode ter uma banca de, por exemplo, você pode ter uma banca aqui de 10 mil reais. Sem gestão, você vai zerar essa banca. Por que, que eu tô dizendo isso para você? Porque eu já quebrei quatro bancas minhas. Eu já falei sobre isso com vocês aqui outras vezes em outros vídeos, né? No meu começo, eu comecei sem... É, não sabia nada sobre essa questão de gestão. Comecei totalmente empolgado. Comecei totalmente... Como que eu posso falar? Totalmente, sabe? Apostava por impulso, né? Acreditando no meu time, o Atlético. Que, inclusive, foi eliminado pelo Palmeiras ontem na Libertadores. Eu botei fé que o Galo ia é ser campeão fácil, foi eliminado do Mineirão com torcida e tudo. Tá vendo? Olha, se eu fosse apostar por impulso, como antes, eu teria quebrado a minha banca ontem, porque eu falaria, teria apostado, sei lá, 2 mil reais que o Atlético seria campeão, não é, seria. É, venceria a partida de ontem, sabe, apostaria talvez em gols de determinados jogadores, por exemplo, o gol do Hulk, o Hulk não fez gol. Então, assim, eu fazia exatamente isso, tá? Eu apostava totalmente por impulso, isso fazia com que eu quebrasse a minha banca. Então, você precisa regularizar isso daí, tá? Eu vou botar um fator 4, que eu acho que talvez seja até o mais importante aqui, ó, que agora me veio na cabeça. Mas o fator número 3 agora aqui, que promete extrema importância, é o quê? Elaborar metas. Okay? E essa meta tem que ser meta de ganhos, ou seja, quando você bate uma meta de ganhos no dia, e também tem que ter uma meta de perca, tá? Porque é o seguinte: lembra que eu falei sobre a gestão de banca? Então você precisa terminar uma meta. Por exemplo, como eu falei para você aqui, ó, eu vou te mostrar como que eu faço para ganhar. 150 reais por dia aqui. Eu vou te mostrar isso daqui. Segura aí que eu vou te mostrar, tá? Então, quando eu bato a minha meta, por exemplo, se eu fiz meus 150 reais no dia e ainda são, por exemplo, 11 horas da manhã, eu poderia pensar o quê? Poxa, são 11 horas da manhã, já fiz meus 150 reais, então eu vou aproveitar hoje para triplicar isso, esse valor. Eu vou continuar pegando mais entradas lá do grupo. Mas não, aí o que, que acontece? Você acaba perdendo. Então, o que, que eu faço? Eu bati a minha meta, mano. eu saio, eu paro, só volto no dia seguinte. Pronto e acabou. E assim, você também tem que ter uma meta. De perdas, então por exemplo, tá a minha meta de perda ela fica em mais ou menos 4% do valor da minha banca. Então, se no dia eu perdi, né, eu tive um prejuízo de 4% do valor da minha banca, eu faço o que é chamado de stop loss, eu paro, ok. Apesar de que a assertividade lá do grupo é muito pouco, até mostrar para vocês que eu sei que tem gente que sempre pergunta sobre isso. Olha, vou mostrar para vocês. Ó. Eu faço parte de um grupo VIP, tá. Eu não tenho, eu não sei fazer análise, eu sempre falo isso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu não sou analista profissional, nada disso. Eu faço parte de um grupo VIP, que é um grupo VIP de futebol virtual que é novo do Lucas e tá eu apenas seguindo as, as entradas lá dentro, ok? Mas se você pegar aqui, olha só, aqui é o resultado, por exemplo, do mesmo. Olha só isso daqui, mano, que doideiro, olha. olha só, professor, no dia primeiro ficou 15 greens, 15 acertos contra um erro. 8 a 2, 10 a 4, 10 a 0, 8 a 0, 15 a 0, olha só. A taxa de acertos do cara é muito boa. Olha esse resultado total aqui do mês até o momento, olha. 387 acertos contra 11 erros. Então, assim, o resultado era muito bom. Mas no dia que acontece de ter mais heads, que acontece, né? Não vou fingir para você falar que é tudo verde, é tudo maravilhoso. Maravilhoso? Não, o que, que eu faço? Quando bato essa meta de perda aqui, eu paro, porque senão você vai por emoção, você acaba perdendo todo o seu dinheiro. E aí entra pra mim o fator número 4 aqui, que é um dos mais importantes do meu ponto de vista, que é emocional. Se você não tiver um controle emocional, tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui você perde, ok? Porque, por exemplo, como eu falei, se você bateu sua meta do dia, mas você não tiver controle emocional, você vai querer continuar ganhando no dia. E automaticamente isso te faz perder. Se você bateu sua meta de perda no dia, tá? Vamos imaginar lá que você colocou seus tatuagem. 4%, você perdeu 4% no dia, se você não tiver controle emocional, você vai falar o seguinte, não, eu vou recuperar tudo ainda hoje. Aí o que acontece? Você perde mais, você quebra sua banca. Então controle emocional manda nesse jogo aqui. Tá? Então se você seguir esses quatro fatores aqui, com toda certeza, você vai ganhar dinheiro infinito. Tá? Quando eu digo dinheiro infinito, eu digo assim, você sempre vai ser lucrativo na Best de 3 meses, beleza? E aí eu quero te mostrar então agora, eu vou te contar, baseado nisso aqui, o que, que eu faço para lucrar todos os dias. Como eu já falei, eu não sou analista profissional, não tenho problema em nenhum falar isso para você. Aqui seria né? É, acho que é bem melhor eu falar isso do que ficar fingindo que sou analista. Eu não sou analista profissional, eu não sei fazer análise de jogos, não é nada disso. E esse é um dos motivos pelos quais é faz parte de um grupo VIP. Tá, não tô falando que você tem que fazer. Se você quiser fazer sozinho, você aposta sozinho, fazer o que você quiser, ok? Eu não sou analista profissional e tem dois motivos que eu faço parte de um grupo VIP. Primeiro, porque eu não tenho tempo. Eu tenho outros negócios. Para quem me acompanha no Instagram, se você não me segue, me segue lá depois. Eu tenho outros negócios, então eu não tenho tempo de ficar horas do meu dia analisando jogos, analisando métricas que não sei o que. E também, quando você se dispõe, né, a aprender aprender a fazer análise você também tem que se dispor a perder dinheiro porque quando você tá aprendendo a analisar sozinho você perde dinheiro porque você erra nas suas análises okay? até os analistas profissionais erram então imagina eu que não sou profissional né então não tenho muito tempo de ficar fazendo análise de ficar horas na frente do computador e segundo que eu não sou especialista e como eu já quebrei minha banca três vezes no começo né eu não quero passar por isso de novo então o que que eu faço tá eu faço parte de um grupo aquele grupo que eu mostrei para vocês ali tá que é um grupo Vip o que é um grupo Vip no um grupo Vip tem uns analistas lá dentro os caras analisam jogos né? analisam os as métricas da parada o dia inteiro e já mandam Manda as apostas prontas lá dentro só para você entender aqui ó para ficar mais fácil pra você entender ó, vamos lá eu quero terminar de mostrar para vocês ali é que que acontece aqui dentro tá o Lucas manda as entradas aqui dentro ó, tá tudo através de um link então você clica aqui olha essa daqui é uma entrada dentro do grupo Vip então você clica aqui e já vai diretamente para o jogo tá então ele já manda as apostas prontas. com o que que é para você fazer você apenas clica no link e faz a mesma coisa e pronto tá E aí espera dar o green line você recebeu dinheiro então faz parte do grupo Vip pega as entradas lá ah, para você entender a minha meta diária lembra que a gente falou sobre meta eu tenho minha meta diária que é 150 reais por dia para muitos reais no dia, pode ser pouco dinheiro para outras pessoas, reais por dia, pode ser muito. Deixa eu para analisar, mano. Vamos ser sinceros. Vamos colocar aqui embaixo, ó. 50 reais por dia, mano, no mês, tá? Vezes 30 dias, né? Mano, é conto, mano, no final do mês. É muito dinheiro, é mais do que um salário, tá? Então, assim, às vezes, R$50,00 por dia parece pouco a primeiro momento, mas é muita grana no final do mês. Pode pagar a conta aí de um carro, a parcela, um aluguel, né? Mas, enfim, o que eu faço para bater essa meta, só para você entender qual que é a minha estratégia, tá? A taxa de acerto do Lucas, ela é muito alta. ela é muito boa então, o que, que eu faço? Eu não foco em quantidade de entradas, tá? O Lucas manda em média umas 20 a 30 entradas lá dentro do grupo por dia, basicamente. Ao invés de eu pegar 10, 15, 20 entradas, o que, que eu faço? Eu pego em média, tá? Eu pego em média umas 4, 3 ou 4 entradas, que me dão um lucro de mais ou menos 50 reais por dia. É, Aliás, 50 reais cada entrada, cada aposta. Então, por exemplo, eu pego três apostas lá dentro, lá, que me dá uma média de lucro de 50 reais cada uma, né? Então, ou seja, acertando três, automaticamente dá R$ reais por dia. Tem dia que eu consigo um pouco mais, então uns 200, tem dia que às vezes eu paro com 100. 110 reais de lucro também, tá? Então vamos colocar essa média ali de 150 reais por dia. Mas eu prefiro focar em, em qualidade do que quantidade. Então eu prefiro pegar três entradas, tá? Com um lucro um pouco maior do que pegar 10 entradas com lucro baixo. Porque se você, quanto mais entradas você pegar, automaticamente você acaba tendo mais chance de pegar um erro, um red também, entendeu? Quanto menos entradas você pegar, mais chances você tem de pegar o green e ainda lucrar mais rápido. Então basicamente essa estratégia aqui eu faço para conseguir lucrar 150 reais por dia. Mas o maior segredo, tá? Naquilo de que eu te passei Acho que esse conteúdo aqui Se você entender a visão Disso que eu tô passando pra você aqui Vai te fazer ganhar muito dinheiro Dentro deste mercado Tá bom? Mas, enfim Basicamente é isso Tá o link do grupo gratuito aqui Se você quer saber mais Sobre o grupo VIP também Vai aparecer o meu número Do WhatsApp Se você quiser Você pode me chamar lá Que eu te explico melhor Sobre o grupo VIP também Eu mesmo Vou te responder Sem problema algum Vamos tá tirar suas dúvidas E é isso aí Se você me segue no Instagram Me segue no Instagram também Tamo junto Até o próximo vídeo E valeu!